Olá pessoal, eu gostaria então de fornecer para quem tiver interesse em fazer questões calculadas no Moodle uma pequena ideia de como funcionam essas questões baseado no que já está feito para física geral e eletromagnetismo. Uh, então eu vou tentar ser breve no vídeo para não ficar muito monótono e deixo aqui, uh, fico à disposição para... Depois, quem tiver dúvidas, por favor, entre em contato comigo. Vai ser um prazer discutir a respeito desse assunto com vocês individualmente, sem problemas. Então, essa turma eu criei uh, justamente porque nós estamos no ensino remoto emergencial. Então, uh, a primeira coisa que precisa ser feita no Moodle, eu vou fazer um tutorial super básico porque eu não faço ideia quem está assistindo a esse vídeo. Então, me perdoem a, a simplicidade. Primeira coisa no Moodle é que tem que ativar edição, então ao ativar edição fica permitido todo tipo de mudanças de configuração que é o que nós vamos fazer agora, então na verdade nós vamos criar uma questão, então eu vou, vou criar uma questão no estilo questão calculada, aqui claro eu já tenho diversos materiais que já estão prontos então eu vou pegar uma questão pronta porque fica muito mais simples, mais rápido Uh, quando vai se criar pela primeira vez, então é preciso, a primeira coisa, então eu vou mostrar como se cria a questão e depois eu mostro a questão já pronta, que já tem as configurações prontas. Então a primeira coisa aqui, ó, adicionar uma atividade, então a gente clica aqui, as questões calculadas fazem parte do que se chama de questionário, então a gente clica aqui e aí você vai definir o nome desse questionário, a que matéria pertence, pode colocar aqui qualquer nome, a descrição que vai aparecer para os alunos, a duração vai ser o tempo em que ele vai permanecer aberto e o bom é que se pode estabelecer o dia, a hora e até os minutos né, de início e fim, o que é bom para, para os alunos também se organizarem. A gente tem que colocar habilitar aqui, selecionar as datas, se tem limite, então, esse tipo de informações, eu acredito que é bastante intuitivo, está escrito o que significa. Uh, a nota, nesse caso aqui, uh, vale também uma, uma certa dica. Eu, eu descobri esse semestre uh, o livro de notas do Moodle e acredito que ele vai ser muito útil no caso de quem usa essas atividades feitas pelo Moodle, usar o livro de notas também é útil porque todas as atividades que foram feitas aqui ficam com a nota já automaticamente computada. Então, é muito prático para não dar trabalho extra no fim do semestre. Então, aqui, ó, precisa se criar, por exemplo, dentro do livro de notas, se pode criar categorias, e aí eu vou colocar, por exemplo, em qual área essa nota, a nota dessa atividade vai ser computada, e depois eu vou dizer qual é o peso dela e assim vai. Nesse momento... Eu não vou, uh, não vou criar nada aqui para não atrapalhar o que já está feito, já que essa é uma atividade que vai ser usada depois. Aqui, ó, quantas tentativas os alunos podem fazer. Tá? Então, se for ilimitado, significa que o aluno vai tentar quantas vezes quiser, mas se eu quero que ele faça só uma única vez, então eu boto uma vez e assim vai. tá? Então, uh, qual é o método de avaliação? Vai ser a nota mais alta, vai ser a média ou vai ser a primeira? Tudo é possível definir. O layout aqui, como vai aparecer. Uh, eu gosto de deixar todas as perguntas numa única página, porque aí o aluno pode fazer a letra A, letra B, letra C, uh, na ordem que ele quiser. Então, aqui, uh, o comportamento da questão, se ela vai ser na ordem que a gente apresenta ou se ela pode ser misturada, isso é algo que pode ser definido. E aqui, ó como se comporta o feedback que os alunos vão receber, então, para, o tipo, para as questões calculadas, em geral, eu coloco aqui interativo com múltiplas tentativas, porque aí o aluno tem a possibilidade de tentar várias vezes eh, e pode verificar imediatamente, ou no momento que ele está tentando a questão. Então, se colocar aqui interativo, vai ser possível uh, colocar várias tentativas, tá? Eu não quero que ele refaça dentro da tentativa uh, e não se baseia na última, tá? Mas, se bem que aqui, ó, estudantes podem refazer uma outra versão de qualquer questão finalizada, sim, eles podem. Então, se é uma questão que, que eles podem uh, utilizar para estudar mais vezes, fazendo duas vezes a Vai Aprender Mais, então a gente pode permitir, mas isso tudo pode-se depois conversar mais a respeito. Opções de revisão é, uma, é interessante também. As questões que são calculadas, que tem um valor e que eles vão verificar, é óbvio que eles podem já ver a resposta imediatamente, né? Então, eles podem ver, por exemplo, durante a tentativa, se eles acertaram ou erraram, mas eles não vão ver qual é a resposta correta, né? Porque se a gente botar a resposta correta, daí eles vão ver imediatamente e não faz sentido. Agora, depois da tentativa, então, pode-se acertar, pode-se selecionar todas as alternativas aqui, que após eles terem tentado e enviado as respostas, eles vão ver qual é a resposta correta ou não. Isso é útil para eles estudarem. A aparência aqui eu nunca mudo, deixo sempre o default. Essas restrições, essas também nunca usei. Feedback eu não coloco aqui, nunca usei também. Aqui restringir acesso é só para casos especiais, não acho que não vale a pena entrar agora. E essas configurações comuns de módulo, aqui cabe uma, uma nota importante. No caso das físicas gerais, onde vão haver várias turmas, pode-se usar o mesmo Moodle desde que a gente crie grupos e aí cada turma vai ter o um nome de um grupo. E aí então a gente vai colocar aqui ó, modalidade de grupo, a gente pode colocar aqui grupos visíveis, quer dizer que os alunos enxergam-se uns aos outros, ou grupos separados, onde eles não conseguem se enxergar. tá Então eu, eu sempre uso grupos visíveis e aí a gente consegue visualizar os grupos dentro uh, dessas atividades. E aí eu boto aqui salvar e mostrar. Então vai aparecer uma nova tela. Pronto. Então aqui, ó, a gente vai colocar editar questionário. Se eu tivesse um texto, eu apareceria aqui, né? Aqui tá o enunciado que eu coloquei. Editar questionário vai me permitir, então, acrescentar questões dentro desse questionário. Bom, eu, para eu adicionar questões, então, né? Eu vou aqui adicionar e eu posso criar uma nova questão ou eu posso adicionar uma questão do banco de questões, caso eu já tenha alguma coisa salva A nova questão, então, se eu clicar aqui, ele vai aparecer as opções, e nesse caso, eu posso, como eu quero uma questão calculada, eu vou colocar aqui a opção calculada. Mas eu posso também colocar questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou assim vai, por diante. Uma, uma coisa importante é que uh, não é muito bom ou muito recomendável misturar questões calculadas com questões de múltipla escolha. Principalmente no caso em que a gente dá para eles a opção de refazer as questões que eles se enganar. Porque se a gente quer que as questões de múltipla escolha respondam uma única vez, e ou então que eles não tenham o um feedback imediato, enquanto que no calculado eles vão ter o feedback imediato, é então necessário colocar essas questões em dois questionários separados. Eu sempre faço assim, as questões de múltipla escolha eu boto num questionário e as questões calculadas num outro questionário. Então, aqui eu vou colocar uma questão calculada, eu adiciono e aí ele vai me permitir configurar essa questão. Bom, aqui eu poderia fazer tudo do zero, mas para ser mais rápido eu vou pegar uma questão que já está pronta, que assim fica um pouco mais dinâmico. Então, deixa eu voltar aqui. Vou mostrar para vocês uma questão calculada. Esse é um problema muito simples de campo elétrico e força. Então, o, o que os alunos enxergam, né? Eles veem essa aqui, ó. Então, vou botar visualização prévia, que é aquilo que os alunos veem, tá? Então, a, a pergunta... Aqui, na verdade, são vários problemas que não necessariamente se relacionam uns com os outros. Pode ou não, né? Nesse caso é uma pergunta aleatória, aqui tem uma outra pergunta aleatória, e aqui tem um problema que tem a letra A e a letra B, que são, uh, que são do mesmo problema. Vejam, então, aqui está um bom exemplo do como a gente deve sincronizar ou não as respostas da, as, das variáveis, né? os, os valores das variáveis. Então aqui, ó, nessa questão, por exemplo, eu tenho aqui quatro cargas, né então eu, eu coloquei uma figura e aí eu dou para, nas informações do problema, eu dou aqui o valor das cargas, que esse valor aqui é um valor diferente para cada problema, para cada aluno. Então, existem 100 uh, problemas diferentes dentro dessa turma, assim os alunos terão mais dificuldade de copiar simplesmente as respostas uns dos outros. Né? Esse valor 6 de centímetros e esses valores de carga provavelmente são as variáveis do problema. Então, agora, olhando aqui, como é que é configurada essa questão? Então, uh, claro que aqui já está tudo completo, né? Mas quando se for preencher pela primeira vez, então uh, é preciso prestar atenção em alguns pontos, eu acho que com esse tutorial eu pretendo facilitar um pouco a vida de vocês, para quem nunca utilizou o programa. Então, veja, a gente tem que escolher um lugar para gravar essa questão, tá? Pela primeira vez, quando vai se criar pela primeira vez, é bom criar a, a uma categoria antes de entrar aqui no Moodle, daí você vai lá no banco de questões e cria uma categoria. Eu posso mostrar isso depois num outro momento, tá? E aí eu botei essa questão ó, na carga e força elétrica. Veja que se eu, se eu olhar aqui, eu tenho muitas categorias, cada uma delas com um número diferente de questões dentro dela. Por que, que isso é importante? Na categoria, dentro de uma categoria, eu vou ter um certo número de variáveis e essas variáveis elas vão, podem ser utilizadas em diversos problemas. e Agora, se eu criar uma nova categoria, eu posso usar o mesmo nome para uma outra variável, o que facilita, né? Então, uh, isso é importante, isso Certo? Então, aqui é o nome da minha categoria. E aí, aqui é esses, o que o Moodle que usa uh, o nome para variável aqui é Coringa. Então, o Coringa, que é compartilhado, significa que ele está sendo utilizado por mais do que um problema. Então, aqui eu criei os nomes das minhas variáveis, nos meus coringas, tem uns nomes estranhos aqui, uh, e as faixas de valores. Isso já foi definido porque o problema já foi utilizado antes. Tá? Pela primeira vez, não vai aparecer esses números aqui. Então, aqui está o enunciado do meu problema, e aí vem a parte importante. No enunciado, que é aqui no texto da questão, tem que se dizer quem são as variáveis e, e para isso a gente coloca o valor ou o nome da, da variável dentro de colchetes assim como está aqui. Ó, tá? Então essa informação que está do lado de fora é, é texto simples que vai aparecer no enunciado e o que está dentro do colchetes é a variável. Tá? Isso é o que é utilizado dentro da equação que vai gerar a resposta. E aí o, o nano Coulomb eu coloquei como a unidade para evitar o 10 na menos 9, então eu, eu peço que os alunos respondam em unidades de alguma coisa, por exemplo. Ah, determine a componente x da força usando a sobre a partícula. Responda somente com o valor numérico. Então, ah, eu não me lembro aqui qual é o valor, qual é a faixa de valores. E aqui pode, poderia se acrescentar a informação sobre qual é qual é a unidade da resposta. Se ela é em, em newton, em milinewton, newton em nano-newton, ou seja, lá o que for. <coughs> Perdão. Isso é porque eu já tô há duas horas falando. Então, veja bem. Agora, o que, que eu faço com essas variáveis, tá? Eu tenho que colocar uma equação. Então, aqui tá o texto, a figura. A figura, eu simplesmente copiei, é um JPG, que eu copiei e colei aqui dentro, tá? Agora, eu não consigo mexer mas quando eu criei a questão, eu simplesmente trouxe isso de uma figura que eu tinha salvo em JPEG dentro do meu computador, arrastei com o mouse aqui para dentro dessa área branca. Tá? Então, foi bem simples de trazer. Agora, aqui, ó, onde nas respostas, a gente tem que dizer qual é a equação que rege essa, essa, esse problema. Então, eu escrevi aqui a equação, aí tem que usar o nome das variáveis e cada variável está dentro do colchete o restante é muito trivial, acho que todo mundo tem uh, vai ter condições de fazer, olha, por exemplo, o elevar ao quadrado usa-se dois asteriscos. A raiz quadrada tem que escrever square root. E, e o restante é simples, né? divisão, multiplicação, soma e, e assim por diante. A tolerância é, é bem importante a gente definir uma tolerância razoavelmente grande. Aqui eu botei 10%. Porque dependendo do valor, as respostas podem, o pro, pro, programa pode não funcionar bem. Eu já mostro um exemplo. Então, nesse caso, eu botei 10%. Eu costumo usar 5%. Aqui embaixo, então, unidades eu nunca uso, eu nunca mexo, porque eu escrevo a unidade no próprio enunciado. Daí, eu aqui nunca, nunca mexi. Então, aqui também nunca uso. Múltiplas tentativas é bem interessante deixar que os alunos tentem mais do que uma vez. Então, porque se são questões numéricas, eles podem errar, às vezes, na calculadora ou ao, ao digitar um número. Então, eu coloco, em geral, cinco tentativas para o mesmo problema, para o mesmo conjunto de variáveis. E, por isso, é importante colocar as dicas, porque quanto mais conforme o número de dicas que eu colocar aqui, ele me permite, então, esse mesmo número de tentativas, tá? Como tem quatro dicas, ele vai permitir cinco tentativas, tá? Uh, então, tag eu nunca uso, nem sei para que serve. Aqui é só a data da criação, aí eu dou salvar mudanças. Agora, vejam que esse problema já foi utilizado, então aqui ele já tá me dizendo se eu quero usar o mesmo conjunto compartilhado de dados que já existe. Quando se cria pela primeira vez, vai ter outras opções, mas é importante notar que se é um, se é um problema que está em conjunto com um outro, tipo questão A e B de um mesmo problema, tem que compartilhar os dados, os, os, os coringas. Então, se cria um conjunto compartilhado de dados. Aqui eu criei três coringas, compartilhei o, os coringas e, como eu já tenho esses 100 disponíveis, ele está me mostrando essa informação aqui. Aqui embaixo uh, não tem nenhum caractere que pode estar tá só no texto e não está sendo usado, mas senão ele apareceria. E eu botei sincronizar, porque justamente a questão tem letra A e letra B. Então eu quero que na letra A e na letra B o valor dos coringas seja exatamente o mesmo. Isso é muito importante. E por isso as questões têm que estar dentro da mesma categoria aqui ó, no banco de questões. Tá? Se não estiverem na mesma categoria ele não consegue fazer a sincronização desses valores, tá? Ok, então aqui como eu já tenho, né, ele, ele me mostra quais são os coringas e quais os resultados, para quais quizzes eles estão sendo usados. E na primeira vez não vai aparecer isso aqui. Então eu, eu vou ter que agora definir quais são a, a, qual é a faixa de valores que cada coringa pode assumir. Então aqui, é, essa parte é muito importante para que as respostas façam sentido e às vezes a gente tem que passar um certo trabalho até encontrar valores que permitem uh, o resultado ser possível. Né? Às vezes pode dar valores que não são físicos. Né? Então é, tem que levar um. A gente tem que uh, despender um certo tempo aqui, mas vale a pena. Então, esses coringas, no caso, o que dá um aqui? Tem um valor. É, eu, eu coloquei nenhuma casa decimal, mas poderia ter. O outro aqui também não tem casa decimal. Como são valores grandes, eu não botei casas decimais porque não precisava. Se eu colocar valor de 0, de 1 um a 2, então eu ter que colocar pelo menos uma casa decimal aqui para ter várias possibilidades. Então aqui as tolerâncias, né? Ele, com aquelas tolerâncias e esses valores que eu determinei, ele gerou um certo número de, de, de variáveis e aí aqui ele está me dando um exemplo que é para ver se está funcionando, ó. Então, o problema, usando essas variáveis que ele, que ele gerou, uma delas, né? Ele deu a resposta 0,06. Tá? Então, isso é um valor fácil de os alunos escreverem. Eu nunca uso algo que a resposta é 10 na menos 15, 10 na menos 10. É muito difícil, porque às vezes os alunos se confundem com como se escreve o E na menos 10, ou, então o próprio Moodle é mais complicado. Eu tento fazer com que a resposta seja um valor não muito longe de 1. Tá? Nem muito grande, nem muito pequeno. Mas, aqui, ó, por exemplo, a tolerância, eu botei 0,1, uh, é 10%, né? Se eu colocar a tolerância muito pequena, tipo 1%, aí ele pode não funcionar. Por exemplo, aqui, se eu atualizar a tolerância, eu mudei para menos, botei para 1%, aqui... Uh, ele não... Ó, aqui, ó, ele apareceu uma mensagem de erro, porque ele tá me dizendo... Que, a minha, que o valor mínimo e o máximo, uh, que a minha resposta aqui, ó, tá fora do valor. Na verdade, ela não tá, mas o programa, o pro, essa aqui não está, mas o programa se perde em alguns casos, ó. Então, a tolerância uh, tem que ser maior do que essa, tá? Então, ele não vai funcionar desse jeito, olha, ele, ele não, não quer. Então, eu, eu vou aumentar a tolerância aqui, botar 10% de novo. Uh, em geral, 5% é um bom valor. Então, atualizo aqui. Ok. Então, aqui, ó. Se eu, eu tenho que adicionar um certo número de, de respostas, né? Uh, eu vou reutilizar os valores que eu já tenho disponível e eu vou adicionar, no meu caso, eu quero 100 respostas, porque eu tenho uma turma bem grande, então eu vou adicionar 100 conjuntos de variáveis, de coringas. Esses 100 conjuntos, ó, então eu posso exibir, uh, vamos exibir pelo menos 3, só pra, 5, só para ver como ele se comporta. Então, vamos ver. Eu poderia exibir o 100, analisar todos, mas não é necessário, né? Então, aqui, ó, o conjunto número 100 tem uh, essas variáveis aqui, o, o valor, essas variáveis, e o valor correto é 0.188, sendo que ele aceita respostas entre 0.17 e 0.2 aqui. Tá? Ah, e esse outro ó, é, tem uma margem de 0,3 até 0,4, sendo que a resposta correta é 0,36. Ok? Então, ele, ele é bem tranquilo se a gente entende o que, que significa cada um desses valores, o que, que é o coringa, né? Então, ah, depois de usar duas ou três vezes, é bem fácil, eu recomendo muito. Essas questões calculadas são ótimas porque os alunos podem trabalhar em grupo, cada um fazendo o seu problema, e é mais difícil deles colarem. Claro que eles podem colar do mesmo jeito, mas a gente não pode também controlar tudo, né? Acredito que é um adicional bem interessante, principalmente nesse momento em que a gente não pode estar junto com os alunos em sala de aula. Eu sugiro, quem quiser utilizar, faça uso disso, e estou à disposição para ajudar, caso tenha qualquer dúvida nesse sentido.